assim você consegue vir, entendeu <risos> Pois é ó você vamos do Spotify aí vamos falar de coisa polêmica top-term hã? top-term <risos> e o Gorteira quem já teve Mas aí o... você tá com o foco agora em você Kleber. fica para nós faça a propaganda top-term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 Agora faz a propaganda da, da facas guinso. Faca o quê? Facas guinso na né, época? Guinso? Oh, não lembra é dessa, Clevão? Facas guinso? Cara, não. Das, cortava tudo. E Só não cortava faca. as meias vivarinas. Era, cara, era, era muito louco. Ele, ele cortava cara, tipo cara, de cara. um tipo de água, um tipo de Cara, era mais tomada de guinso, velho. Facas guinso, caralho, velho. Aquilo ali era mais. Cara, patalinho. não me lembro. Pra Era tipo uma katana. Olha, depois... é... são de casa pro Kleber. Se depois você procurar pra casguiço no YouTube, e vai assistir. É... Onde já se... Viu? Ah, tipo, pra casguiço, Nossa, pra Kleber é tipo ouvindo, uma. Faz tipo uma katana. Né? Aquelas... Essa galera. Essa essa galera... galera... Da, da, da camisa bonita Fernandinho. Fazer concorrer pra caralho. Essa galera de 8-9 é foda, velho. Essa galera de 89 9 Quero 8-8, ideia. Essa galera de 8-9 é foda, velho. Eu conheço isso. Era um japonês cortando as coisas ou não? Era. É, devia ser, porque era fracassíssimo, mas ele cortava é, até um câmbio. Era Que Já foi comprovado é, que não ele não corta cortava. Ele, ele cortava um tubo de aço assim depois cortava um tomão. Não, Adriano, eu já fiz bastante trezepada com o Clevão. Monta uma trezepada para ele agora aí. Okay. O um pedacimento Patrocina nós, Heimek. Eu, tô com a, eu que eu botei na caneca, mas é que. A Heineken é foda, cara. Eu fui na Heineken Experience duas vezes. Heineken, patrocina nós, cara. Vai ser um orgulho. Cara, faz um favor, baixa o aplicativo, então, da Heineken. Manda pra galera Ganha ela, prêmios. Ela, com o seu código e ganha o. Um... Eu troquei por um copo já. copo? Tá pra cheio? Tenho... Não... Um dia eu vou gravar com a minha casa. Eu tenho até a placa da Heineken. Heineken Place, que é a praça da Heineken. No meu bar. Um dia eu vou fazer um. Um vídeo eu vou gravar, vou pôr o pedestal ali, vou gravar no bar ali. Ô, ô, ô, Elson, é. a gente tá com o Instagram lá, a gente tá com o Instagram, grave e joga lá no Store lá, meu. Joga, vou botar, vou, ah, verdade, lá. vou botar uma foto depois do meu bar no Instagram. Ó, oh, a gente tá no Instagram, hein, quem quiser seguir a gente lá, segue lá, a gente tá postando lá diari... é. diariamente não, mas a gente tá começando a postar lá. É, logo, logo vai <risos> mas ser. Mas segue lá que vai ter novidade. E aí, Adriano, pensou na, na 3D fada pro Clever? Pô, cara... É, você falou aí, eu fiquei curioso aí, cara. Narra pra gente aí um pedaço de um jogo aí. Eu, eu fiquei Sim. curioso aí. Vai lá, não, é lá, zoado? Nossa. nossa. É, narra eu aí. Tentar. Deixa eu tentar. É. Então eu vou poder falar. Não, narra a que... final de São Paulo do Palmeiras ou do Paulista. Não, não. Eu eu melhor. narrar a final melhor. do Palmeiras é e Santos Libertadores. Isso. <risos> narra o Mundial do Palmeiras como oh, seria. Vai lá, fo foco em você. <risos> Vamos lá. Mundial do Palmeiras.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 Eu Mas, acho que você é o cara mais feliz que existe nesse mundo. Eu sou, cara. Tenho que dizer que uma cervejinha, meus amigos aqui e o o meu amigo Kleber aqui é o que eu preciso pra ser feliz, mano. Eu, eu faço, eu faço sei, com muita raiva, cara. Futebol. Devia passar. Ah, sim, não, eu, não, eu não gosto de futebol. Eu não assisto nada. Quando, eu assisto quando o Brasil joga, vai. Aí eu, eu assisto, assiste. mas nem quando o Brasil joga, porque de bom, novo. O Brasil jogou hoje, né? O Brasil jogou hoje, não nem jogou Tava jogando, não tava jogando. jogando. É. É. Equ é, Equador, né? Eu assisti o primeiro tempo tava 0x0. Não sei, depois a gente Vamos ver aqui bem. se ganhou ou perdeu aqui. Brasil. Vamos lá. Futebol, como dizem tá, aí, futebol é.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 No áudio, da puta, falhou o áudio. <risos> é... No lábio! Lado... Naguei baixinho. Olha imagina isso. Que eu não posso gritar. E a gente percebeu imagina que até não, o áudio falhou. Então... É, o gol nem saiu. O gol nem saiu. Pô, eu, é, eu tive gol, aqui, cara. <risos> manteve manteve com a sua esposa do lado, é. né? Tipo...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 Nunca um tive a é cobra, é... não, hein? Felicidade é... Estar aqui com vocês no trezento. Ah! <risos>